Fala galera, beleza? Tô contando aqui com mais um vídeo, dessa vez galera eu vou trazer pra vocês mais um gameplay bom, rapaziada Tô, tô trazendo um vídeo de guerra aqui, rapaziada, um, um vídeo tipo tanque de guerra versus tanque de guerra, tá ligado? Mas aqui tu pode é, personalizar seu próprio carro, tá ligado? É aqui aqui, tá ligado? Aí tem casos, tipo, rapaziada, na guerra, tá ligado, você quebra, por exemplo, quebra o pneu, daí você... Pra um pneu novo no e trocar o pneu, tá ligado? Basicamente é assim. Rapaziada, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí. Rapaziada, o jogo é bem da hora, tá ligado? Eu tava procurando um jogo da hora pra gravar, tá ligado? E eu acabei com esse jogo aí. Tem na Epic Games, tá ligado? E na X, eu acho. O mais legal de tudo é ele estar tá de graça, tá ligado? Ah, e tem pra PC, pra PS4, PS5, Xbox One e Xbox 360 tá? Pode ver ali que a rapaziada ali tava jogando... A rapaziada ali tava jogando pelo PS5 Mas ele ia PS5, mano é muito da hora, tá ligado? Eu, aí eu jogo ao tempo, você vai tunando sua própria máquina, tá ligado rapaziada? Ô louco Você quiser trocar... Botar uma arma maior, tá ligado? Mísseio, você pode tá trocando. Já. Cara, ajuda aqui, galera. Massacrando aqui, mano. Sacrei, mano. Ih, cara, fica capotei. Três dias depois. E não, alguém me ajuda, mano. Alguém me ajuda. Capotado. Matar ah, tá o cara. Deitado. Já é, matei o cara deitado, hein, mano. Pô, mano. ninguém vai me ajudar nessa porra. Agora já era, agora eu vou, vou ser massacrando. Na moral, mano. Capotei, mano. Se eu não tivesse capotado, teria ganhado. Ó, tem um cara com uma roda ali, hein, mano. Ih, já quebrou a roda dele Já era também Mano, só tem uma partida, tá ligado? Uma partida e tu joga te... aí da... Aqui tem um shopping, Ô, oh, cara Uma partida sem querer, mano Eu não, não aperta pra cancelar Oi, esse mapa é da hora, hein, mano Não aperta pra... Cancelar o bagulho, ele não... Ele não parte, tá ligado? Jogando é. uma atrás da outra o Mapa é da hora, mano gráfico é bem bonito tá ligado mano eu gosto de gráfico, aquele gráfico. gráfico rodão Da tá, hora, tá ligado, foda aqui que a bala não acaba né ih cara, já matei um carro pequenininho aqui mano, um carro pequenininho ah, opa, Boa oh, nice, nice, caralho, ai caralho, tô sendo atingido Ajuda cara ioda, ajuda porra peguei uma roda, a roda não é minha, agora é minha toma ai tá bom ô mano, tô sendo massacrado velho ô mano, Tô sendo massacrado Galera do céu, matar os caras aqui mano, já era mano Caralho, não vou ganhar uma partida mano Caralho, quase matei um mano, quase matei um rapaziada Quase matei um, você não sai da batalha aqui, ele vai sozinho então, Opa, vou mostrar o Shopping aqui pra vocês é o Shopping, tá ligado, como qualquer outro jogo você compra com... Comprar dinheiro aqui Você vai tunando o carro, quer ver ó Já foi mano É tá uma outra hora aqui Olha, é, Mas o capô não precisa mudar, tá ligado vai turando do jeito que tu quer mano é isso que da hora tá ligado isso daqui isso daqui até agora eu não sei pra que quer é, tá ligado eu botei um nariz aqui que nem devia botar mano mas é isso aí rapaziada você é, aí mano um vídeo novo aí ó canal de guerra aí mano canal de guerra vídeo novo aí de é qual é o nome jogo de guerra aí se você curtiu deixa o like e fui